Salve aí mano, beleza? Tudo bem com você? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem, eu tô bem graças a Deus Bem-vindos a mais um vídeo de react nessa quarentena Espero que você esteja gostando desse estilo novo aqui que eu tô fazendo de react E mano, sem mais delongas aí, eu não vou enrolar muito Como você já viu no título do vídeo, a gente vai reagir a esses caras que são muito F-O-D-A Pra não falar outra coisa, você deve ter entendido, eu não vou, né? falar um palavrão aqui, eu juro que eu vou tentar me segurar. É o seguinte, os cara tá muito, muito, muito pesadão. E para assistir um vídeo desse com uma honra, né, mano? Tá ligado? A gente tem que entrar no clima dos caras. Então vamos lá, manos. Eu sou a Load Fit. O carinha aqui que vocês estão vendo o nome. <risos> Zoeira, manos. Então vamos lá, mano, para nossa área. Essa intro maravilhosa que eu fiz agora, essa essa coisa de, de, de troca de perfil Coisa linda Bom mano, vamos lá, vamos lá Tô enrolando já, tô enrolando Eu vou dar o play aqui e bora curtir esse vídeo Tamo junto, eu espero que vocês gostem Três minutinhos de vídeo, vai ser mamão Começamos já aqui com Skyline Pesadão, acho que é o um Skyline Se eu não tô enganado A mansão Zona pesada Lembrando que a produção que foi feita ao videoclipe foi eles mesmos, mano. Tem pessoas que ainda acham ruim viver no luxo, né, velho? Meu Deus, olha isso. Chama a Tenta os que estão na garagem, os caras estão na negativa. Gelo que salvo minha vida. Fui a mais uma partida. Eu represento a minha guilda. Na era sou mestre. Vou até a última cifra. Botei diamante pra Matheus swag. Te... Mano, desculpa eu não tá falando nada, mas não dá, velho. O som é muito louco, velho. Então. Ah, mano, eu vou, vou só assistir, velho. Curte aí. o melhor não tem mais Afe Afe maria para quem não entendeu não tem 4 <risos> Da hora velho nosso squad assusta Correr, minha mira quatro te busca. Eu sozinho já peguei o squad. Assisti só capa de qualidade. Caído para a cara, já peguei meu token. Meu squad mais de 20 abaixo Na moral, velho. Right. Cê não acreditava. Agora viu um o mestre, quer me chamar pra ranqueada. Tava com o um celular ruim. Fiz eles conhecerem meu nome. Meu assim com o tempo evolui. Agora celular novo pro bonde. Minha sorte do dia Peguei meus cavis permanente Derrubei mais um na guarita Vamos ruxar, recarrega o pente Tô de silenciado Ninguém me viu, parecia tu Tem que ter noção escapada Flexback, não vira luz Loud, loud, loud Loud, loud, loud Loud, loud, loud Loud, loud, loud Mano, essa cor verde Ficou, mano, olha isso, velho Olha isso, cara Mano, na moral, comenta aqui embaixo De 1 a 10 Qual que é a vontade De viver num mundo assim, tá ligado? Mano, na moral, olha isso, cara Olha esse mundo, mano Mundo de oportunidade que pessoas assim Os moleque, mano, os moleque não tinha Nem noção Então assim, mano, pra você ver como O bagulho é possível, eu vou colocar aqui O card aqui em cima, mano, do meu especial De 2K, e você vai lá e olha Que eu vou contar a minha história E mano é, velho, na moral, parabéns, rapaziada da Laude Eu vai te pegar, uma boca aí, calma aí, rapaziada. Calma aí, calma aí que agora é o seguinte, irmão. Calma aí que agora é o seguinte. Loud, loud, loud, rapaziada, aqui no setup agora o bagulho é verde, irmão. Vamos agir essa parada aqui com honra aos malucos, tá ligado? Isso aí rapaziada. Parabéns aí, mano, se alguém de vocês aí tiver vendo, são merecedor do bagulho. Loud GG, mano. Até o fim, mano, até o finzinho, até os últimos, até o último. Rapaziada, representaram no clipe A música ficou louca Eu acho que isso é um bagulho, tá ligado Que, mano, ele tem que fazer Pra molecada, tá ligado Saber que o bagulho é possível, irmão Pelo caminho certo, você também consegue chegar, velho Na moral, então, velho Eu espero que você tenha gostado desse react Eu adorei fazer, na moral, os caras Mano, eu espero que você goste Você comenta aí se tem mais alguma coisa da Laud Que você quer que eu reajo E comenta aí embaixo, tamo junto Valeu mano, até a próxima Meu estúdio pesadão aqui da Laud, em Homenagem aos caras Tamo junto rapaziada é, é, é, é. você... Fui